Felinhos, tio together! Mais um vídeo excelente! Pô, eu mesmo falo que esse vídeo é bom ou não? Não, não sei. Mas acho que você vai gostar desse assunto. Lembrando, logo no início, que sua máquina é teimosa. Às vezes ela quer travar. Vai FW. Vai resolver os problemas dela e todos os outros que ela tinha oculto para você, tá bom? Contato tá aqui embaixo. Bom, eu quero comparar um pouco a 600 com a 1.000. É, tô bem recente com a 1.000. Faz um mês praticamente de moto. E com a 600, 10 anos. Então, existe um pequeno tempo aí, onde eu consigo me adequar mais rápido com a 600, porém com a 1000, graças a 600, foi rápido até um pouco a adaptação, mas é óbvio que ainda estou conhecendo muita coisa, e tem muito pela frente ainda. E aí o seguinte, quais as diferenças que eu percebi, principais da 1000 em relação a 600? A velocidade de que chega tudo, nas referências. Você tem que criar referências novas, porque se você usar as referências das 600 para frenagem e aceleração, você morre, né? Muito mais pesada nas frenagens e nas transições, porém, se você souber usar o que ela tem de melhor que é o motor e a ciclística, você vai ser mais rápido que a 600 fazendo menos esforço. E é aí que agora você começa a bater a, a cuca na parede e tudo, porque você fala, como assim? Isso não é mais difícil? é mais pesada, a frenagem, tal, tal, tal, ela pode ser mais rápida e de repente mais fácil que a 600 no questão de cansaço. Eu vou lhe dizer o porquê. A 600, ela é uma moto que ela só funciona, e agora falando das x 6 principalmente de todos os 4 cilindros, esgoelada. Então sempre giro alto lá em cima, gritando, o torque dela vem lá nos 12, né, principalmente quando eu fiz os mapas lá na Target e tal, então é uma coisa, quando eu digo mapa, eu passei ela com o original, passei ela com o escapamento, passei ela com o fio de escapamento, é, uma relação X, uma relação Y, então a gente vai criando é, referências e um histórico para entender. E até mesmo para eu usar melhor a motocicleta, né? Então isso é muito legal, se a gente às vezes ter uma parceira igual a Target Race, que proporciona algo que melhora ainda mais a produtividade do piloto. Então a 600 é algo que você anda esguelado e aí... O que acontece? Você na 600 tem uma super suspensão em relação a uma 400 e uma 300, por exemplo. Tanto dianteira quanto traseira. Você tem um quadro muito melhor que uma 400 e uma 300. E você tem um motor muito mais forte que uma 400 e uma 300. Então você tem aquela moto que é o meio termo, é o meio caminho, que é a lição de casa. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando você vem da 300 e da 400, mas eu compartilho na 600 e mil, eu sei. Mas calma, você vem da 300 e 400, o que, que é aquilo? É uma coisa que... Ela é leve, fácil e você tem que andar espancando o tempo todo e principalmente se você está de R3 ou Z400 ela é lá em cima e nada assusta, porque inclusive para encaixar melhor na curva você precisa dessa aceleração tal, então você aprende a andar lançado, muito lançado. Quando você vem para 600, as referências já mudam, a coisa é muito mais rápida, muito mais rápida do que essas, porém com uma ciclística e um conjunto muito mais acertado. Então a adaptação do piloto da 400 para 600 ela é muito mais rápida do que quando o cara pula da 400 para 1000, tá? porque existe um gap aí e esse gap vai fazer falta sempre. Então não tem como, você tem que ter essa experiência aqui. Quando você vai para 600, você consegue usufruir um pouco do passo de curva que você aprendeu na 400, você consegue... É, ter velocidade nas transições, você consegue abrir o acelerador e entender que você precisa dele para posicionar a moto onde você quer chegar e você consegue contornar a curva acelerando, claro que conforme a inclinação, um pouco mais, um pouco menos, mas você tem essa agilidade e você usa o giro gritando para trocar as marchas, né? E tudo fica muito fácil, você erra é mais fácil de trazer, é mais fácil não sei o que e tal, então é um conjunto muito eficiente. A 1000, é o seguinte: você passar um pelo a referência já fica muito perigoso. É, você reacelerar forte na curva, por mais que ela tenha os controles de tração, tá não no seu que, dependendo da qualidade do seu pneu, a lona e o céu-chão pode ser inevitável. Então, ela é muito forte, ela empurra muito para fora. E uma outra questão também que quem anda de mil tem que tomar cuidado quando vem para 600, que é o seguinte: você está acostumado com uma usina? Então você põe ela deitada aqui, você empurra, o que que faz? Ela dá aquela espalhada, mas vai pra frente. Tem força pra empurrar pra frente. A 600 ela espalha pro lado. Então às vezes você fala assim, nossa, então agora eu tô na 1000 aqui, tô, tô andando de um jeito que, como que eu não fazia na 600? Aí você sobe na 600 e vai fazer o acelerador que você faz na 1000, porque a 1000 você tá acostumado a ter uma coisa que empurra pra frente, porque tem força. Então é, é aquela coisa... Por isso que é muito mais fácil você salvar um high side de 1.600 do que, do que 400, porque 400 não tem força para continuar derrapando e escorregando. A 600 ainda tem uma semi-força, que ela e uh, volta. E a 1.000 tem força para caraco E aí é nessa que você toma um perigo quando você sai da, da 1.000 para 600, que você fala, nossa, aqui tá muito na mão, é, nossa, nada assusta, é muito mais fraca, tá não sei o que lá, em relação a uma 1.000. E aí você vai lá e toma na 600, e aí você espalha para fora e toma um high side e não entende o que aconteceu se a 1.000 você espalhava empurrando para frente. Então isso é uma coisa muito que você tem que levar em consideração, que eu entendi na mil agora. Eu falei, meu, não é possível, olha só. É muito... E eu achei fantástico isso. Então é aí que você começa a criar as referências de ataque de curva, atrasar mais ainda a entrada da mil para poder fechar, transformar quase tudo em V, né? Tudo vira... Aí na mil você muda um pouco o conceito. Ah, eu entro fechado, saio aberto. Eu entro aberto, saio fechado. Não dá pra entrar fechado e sair fechado. Depende de como você vem. Porque é, do mesmo jeito que ela é difícil de frear, você faz muita força aqui, né? Você segura, lembra que eu brinquei na tela? Você segura dois padres. Só que é, você solta, ela já... E entra. E a 600 é diferente. Então a 600 você consegue ter uma inclinação e dosar essa inclinação. Pô, agora eu quero um pouquinho mais. Venha, venha, venha, venha, venha. Na mil Soltou o freio, ela já, pá, já entra, sabe? A ciclística dela é pensada dessa forma. É a usina, e aí o que você tem que fazer? O mais rápido possível é colocar de pé e voltar a acelerar. Então, a mil você não consegue desenvolver o passo de curva. Nas 600 você consegue. Então, se você não desenvolve o passo de curso nas 600, o passo de curva nas 600, na mil você não vai desenvolver. Você vai ter que usar um controle de tração 3, por exemplo, e vir com ela engasgando assim, para você desenvolver o passo de curva porque você não passou pela escola, então é isso que eu sou chato, que eu falo nos vídeos, que ninguém entende e tal, e é por isso que quando você vê um piloto que faz toda a base, toda a carreira, quando sobe na mil, te dá um cacete, tudo com a gente, porque ele tem todos os degraus que precisavam ter um piloto, e você não tem, e aí você também não escuta, né, então eu mesmo, olha aí, eu tô 10 anos andando em 600, eu fui andar de mil agora, aí é, é essa as coisas, então por isso que eu falo, filho, quando a galera vê lá, o Dani Romeiros, nossa, tal, tal, tal, é muito fácil, tal, tal, tal. É fácil pra mim, porque eu tô acostumado com uma certa situação. Você olhar e querer fazer igual, você vai se matar. E é por isso que eu tô com um pouco de medo do que eu vou colocar, mas é pra você ter uma noção de, da diferença e não pra tentar fazer igual, tá? Porque, assim, é, eu não tento fazer igual com o moleque que chegou agora porque ele me dá um cacete. E se você tentar fazer igual o que eu faço, você vai tomar um cacete. Só que na estrada você não tem a chance de errar, entendeu? É essa a questão. Mas não é porque eu sou mil vezes melhor que você. é Porque, na verdade, eu tenho 10 anos de diferença e de experiência em relação a você. Então, não tem como. Não existe. Entendeu? É, existem coisas na moto que eu falo que ela é uma vida educativa que não tem como. Você pode ter o dinheiro que você quiser, o jeito que você quiser. A experiência adquirida com o tempo, você não consegue bastar ela porque você tem condição para. Entendeu? Ah, porque a moto é cheia de eletrônica. Lá, lá, lá. Não, você vai pegar... Vai vir um Zé com uma 2008 morta. Se o cara for bom, vai dar um pau na sua 2022, porque o cara tem uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo que você não desenvolveu. Então, isso é, é muito importante. Mas não fique tranquilo, porque eu estou aqui para ajudar. Então, a gente né, nessa vai se desenvolvendo junto. E além de eu poder monetizar o vídeo aqui, e te ensinar alguma coisa, esse é seu Sansen online que você gosta tanto. Bom, então, voltando. É, essa situação que eu criei com a mil foi fácil esse adaptação por causa das 600, e aí eu começo a compreender que é, algumas coisas é possível com a mil que não era possível com a 600, e tem muita coisa das 600 que você não vai conseguir fazer com a mil então por exemplo, um outro ponto que eu percebi, se eu aproveito a mil quando ela está em pé, e o meu, o meu ganho nas referências é muito maior, então você vai perceber que no vídeo, por exemplo, eu estou falando de uma moto que eu estou acostumado a andar e desde 2014, Tá? E uma moto que eu peguei é um mês. E com essa moto que eu peguei é um mês, eu sou mais rápido do que com a moto que eu andei desde 2014, 8 anos. E percebe a diferença? E aí, é, nessa questão, que onde eu tenho uma sequência de curvas gigantescas, é, que eu falo assim, não que a curva seja muito grande, mas pá, pá, pá, pá, pá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, é para 600 ser mais rápida que a 1000. Então, se eu cortasse o vídeo, para eu estar só em curva e fazer esse daqui aqui na curva, daqui aqui na curva, você ia ver que a 60 é muito mais rápida. Porém, mesmo as pequenas retas faz com que a mil ganhe esse tempo que eu perco, que eu perco né, fazendo o contorno de curva. Então, é, não adianta você de mil tentar fazer um contorno igual a 60. Mas você espere chegar ao meio termo que você vai ganhar das 600, mesmo tendo que parar antes. Porque se em uma você põe aqui, daqui para cá 150, você põe daqui para cá 170 na mil. Mas o trecho é menor. Então é por isso que às vezes você vê nas corridas, e até mesmo existe essa diferença da mil, dependendo da pista, da situação, de 5 a 3 segundos mais rápido que a 600. Tá? Então isso é normal, porque a mil consegue desenvolver em pequenos espaços muito mais que a 600. E se você adapta a mil de um jeito que você consiga fazer uns contornos nas curvas é, próximos das 600, você vai conseguir andar junto, entre astros, entendeu? E por isso que o cara das 600, quando tenta passar o cara, é tão sofrido. Porque se o cara tiver um pouquinho de sabedoria, ele vai colocar as 600 no bolso, entendeu? E aí é, é esse o drama, é por isso que é tão perigoso, às vezes, misturar. É, quase sempre é perigoso a 600 com o meu, porque é tudo diferente. Então, frenagem, tempo de aceleração, timing, como se acelera. O traçado, às vezes, pode ser até o mesmo. A jogada de marcha pode ser a mesma, mas ainda assim é um pouco diferente. Olhando, o cara que é mais leigo fala, não, mas entrou ali, a 600 também entrou ali, e a 400 também entrou ali. Ah, mas a 600 espalhou ali, a mil também espalhou a mil e tal, tal, tal. Só que aqui você não, tá, você não tem noção de como está o acelerador, de como a coisa está acontecendo. E nesse vídeo vai ser até possível ver como a 600 está gritando e como a mil está mansa. Tá? Então é isso que eu queria comparar, então eu vou deixar dois pequenininhos aqui, é, a 600 e a 1000 aqui embaixo e tal, e eu vou criar aqui um tempo que eu criei aqui. Tipo, eu vou pegar uma placa aqui porque não tem sensor, não tem nada, então eu pego essa placa aqui que é depois que eu ressalto lá uma placa gigante amarela. E aí você vai dar uma olhada nisso e vai ver a diferença que dá. Música <risos> giro? Não precisa. Por quê? Porque ela trabalha de uma forma diferente. Então é muito mais fácil estar tá com uma marcha, às vezes, maior que a outra e acelerar, onde eu vou ter uma moto entre essas mais dócil do que esgoelado lá em cima. Então existe uma grande diferença do giro também da mil como é aproveitado, do que da 600. Agora sim, filho. Tio Aguardo o próximo vídeo. É nozes Ai!